Mais caro tênis melhor de corrida, né? Pô, eu não tenho melhor tênis para correr porque eu não tenho grana para comprar aquele de 800, de 900, é, eu de 1000. Agora, eu antigamente eu achava 600 caro, né? Mas agora os veio por fly aí que vieram. Não, cara, botaram mas já tem tênis caro há muito tempo. Tem, pô, exatamente. Mas agora do, o nível subiu mais ainda, do, né? do, Com as placas do, de carbono do ASIC do... Sim, pô, que veio. tem mais de 10 anos. Quando cara. ele entrou. E ele sempre foi mil reais Quando ele entrou tenso. era 900 a primeira é, vez. Eu pô, já, e eu já achava o, o Nimbus sei, o primeiro que eu usei, cara. E depois veio o Mizuno, o. Propacy. Prophecy. Propacy. É Propacy? Prophecy. É. Ele era caro também. Também caro para danar, que eles falaram que era tênis pra correr, mas nunca foi tênis de correr. Que era para qualquer corredor, inclusive, né, Exato, falavam, né? mas nunca foi tênis de correr porque um tênis pesados, eram tênis macios confortável, eu gostava desses tênis para carimir, para ficar o dia inteiro trabalhando, e tal, bem, né, dia dando aula, tal. Porra, era super confortável mesmo, para correr jamais, velho. Para correr é menos, menos mais, mais leve leveza, e firme e né? tal. O meu corpo tem que preparar. Só que aí os caras chegaram no nível Nike agora que botaram negócio, um tênis que é caro, mas que faz diferença para quem corre bem. Diga se de passagem para quem corre bem, tá? Tem muita coisa tá ali para chegar apurado, né? É uma técnica mais ajustada Porque você vê até pela própria posição do carbono Que eles colocam na, na, na plataforma O desenho do tênis É muito mais propenso a esse tipo de apoio A não calcanhar eles não tem quase nada de suporte entende Porque não é para apoiar ali Porque se eles botam suporte lá atrás Além de deixar o tênis mais pesado eles ainda acabam indicando, ó, é assim que corre mais rápido. Por que, que adianta fazer um tênis que corre mais rápido se o cara que está correndo com esse tênis que corre mais rápido, corre devagar, ele uhum. não consegue provar nada. Sim. É? É, é? até a questão de ver, inclusive, o quão vale a pena investir nesse tênis, sendo que tem coisas mais baratas para se investir, né? No treinamento preparado o corpo e por aí vai, né? Porque é um tênis. Ah, exatamente, é um tênis. E às vezes você tá jogando dinheiro fora, né? Dependendo sim, de tu, tá sim, do seu estágio não, um na corrida. Um cara na boa, você não vai estar tá aproveitando ele porque ele pode ser aproveitado, é tipo você comprar um, sei lá, vamos falar, uma Ferrari pra andar 60km por ela, com ela pra ir do trabalho pra casa, você, porra, você não vai pegar uma estrada pra dar uma lesão, pra, sei lá, um autódromo, pra você acelerar, sentir o motor do negócio, tirar o potencial do negócio, você só quer ficar bonito dentro do carro, hum. tipo, é mais ou menos isso. Então, é. eu posso comprar e estou aqui usando. Então. então, resumindo, tênis mais caro não necessariamente vai ser o melhor para você. Né? Então, não tem que chegar na loja com essa cabeça já, né, de que, pô, esse aqui é não. trezentão, não é bom, né?